E aí clã aqui de novo, a gente tá voltando com Blasphemous, Metroidvania é sensacional para PC, Playstation 4, Nintendo Switch Xbox One. A gente está jogando a DLC nova dele, que chama Steer of Dawn, isso. E hoje vamos fazer mais um pedacinho, a gente pretende derrotar a última amanhecida, eu acho que é a última amanhecida. E é isso, é só isso mesmo, vamos lá. Vou mostrar onde ela tá, claro. <risos> Muito bem. A gente está na Mãe de Todas as Mães, Amanhecida fica mais ou menos nessa área, ela fica lá na prisão. Para não ficar repetitivo o gameplay, a gente já veio aqui na biblioteca, a tela adormecida, derrotamos aquela, o bebê. E aqui na Mãe de Todas as Mães já derrotamos o exumado. Então a gente vai subir. A gente vai lá para o elevador e vamos para a área da prisão. Com as duas máscaras necessárias para ativar o elevador. Vai. O elevador não desceu automático e prendeu a animação. <risos> Deve ter descido ali. Vamos dar mais umas máscaras, vocês já vão ver que tem um olhinho aceso. Agora tem dois. Eu subir duas vezes para chegar na prisão. O elevador estava empoeirado me de me deu alergia. Salvou ah, aqui, ó. Só continua. É para essa direção mesmo. A gente poderia descer e ativar as cor. Ué, não era aqui. <risos> Só precisava de uma máscara, então. A gente fez coisa a mais. Hum, e agora, hein? Não tem problema. Deu, deu, deu tudo certo no final. Eu acho que era necessário sim as duas máscaras. Eu que, teria que descer por ali mesmo. Não da forma que a gente desceu, né? Meio, meio arriscado, né? Eu não sei se aqui tá um save. Só dar uma olhadinha... No... Quase oh. Eu gostei que o personagem não está tomando mais um, um dano muito absurdo aí... É outro cachorro. Ué. A bola voltou? Às vezes ele buga, ele não bugava antes. Tá vendo? Eu nem acho ruim quando buga Derreteu Muito bem A gente vai chegando numa uma das áreas mais bonitas que eu acho Com esse efeito Do personagem Um suquinho foi um. Por algum motivo, acho que por eles serem dois, os ataques deles ficam meio. Meio ruim assim. É um meio bobo, parece. Fácil de passar. Beleza, chegamos à prisão, agora tem muito chão a ser percorrido. A gente comprou uma chave aí. Não é a secular, a gente comprou a chave do inquisidor. Tem essa animação agora de finalização desse bicho. Horrível! A bruto A maneira mais correta de derrotar esses bichos é usando isso. Esse, essa arrancada, sabe? Se for possível, efetuar essa arrancada o mais rápido possível. Se for possível, o mais rápido possível, tá certo? Vocês podem ter notado que melhorou os gráficos dessa área, ficou bem legal Os bichos estão muito agressivos Muito mais do que já era Queremos a chave circular se não me engano, aquele item lá de cima, ele era apenas um... Como é que diz? É apenas um ossinho. Estamos entrando aí as profundezas. A prisão. A gente está atrás do homem da corneta, não se esqueçam que a gente está fazendo apenas as amanhecidas Uh, oh, tomamos, hein? Predo Tá. a gente fez uma área errada aí, esquecemos desta areazinha. Olha lá os olha. Deu tudo certo, mais ou menos. Aqui já tinha essa animação bruta. É. Credo. é fora, cara. Chave circular. Agora sim a gente foi pro lado certo. Explorando bem a prisão. Agora sim a gente pode pular do certo. Ignorando completamente esses meninos. Eu não tenho interesse de fazer hoje. O, o chefe, né? A gente não vai. Quer dizer, vamos fazer a amanhecida, mas não o chefe da prisão. A gente vai para a parte de baixo, aqui. tomara que sim, ele tá se enganou várias vezes, se perdeu pelo mapa, ali é aquela, vou mostrar novamente, a gente vai fazer um corte aí na nossa edição, que é o... uma passagem nova para o dos parte de um serviço silencioso, dos passos silenciosos primeira vez que eu joguei Blasphemies eu achei que ficasse embaixo dessa, dessa elevadora a gente ia é amassado e não... para a ver um jogo com tanto suprimento teria só mais um usamos então, a chave de escriba Essa porta leva aonde? Tá. Vou abrir uma passagem secreta aqui. Ah. Bálsamo dos peregrinos. Beleza. Quantidade de fervores, tá. Tentar forçar uma animação aqui de execução. Não conseguimos, não conseguimos. Onde o cara vai ficar? Ó? Às vezes eu esqueço dessa nossa incrível habilidade. E a gente chegou aqui na portinha, tá vendo que tem as lanterninhas? Mostrar no mapa, é na parte de baixo do lado esquerdo. Igual a gente lembrava, né? Por isso que a gente explorou a prisão inteira. É o menino. Vai mostrar um pouquinho de história. A paixão de Laudes, a primeira amanhecida, era imensa. A devoção que ela tinha pelo retorcido era tão grande que o corpo dela não foi capaz de suportar. Certa noite ela sentiu os poros da própria pele se abrirem e a paixão começar a brotar por eles, assumindo a forma de ouro líquido. Naquela noite longa, o fio delicado foi tecido pela vontade suprema, criando os corpos de outras quatro mulheres. Elas eram a própria paixão de Lao desencarnado. Bom, hein? Então a gente sabe já que o milagre era ciumento, sim, tinha ciúme da paixão inconserável de Laudice. E suas quatro réplicas, seus quatro reflexos pelo retorcido. Ele queria toda a devoção para si mesmo. toda essa devoção para si mesmo. Assim, ele levou as amanhecidas e as enterrou em um sarcófago de vidro, E continuou todo aquele fervor desmesurado. Ele as condenou a esperar até o milagre e as reclamasse. Deseais fazer cantar el bronce? sim, desejo. Então a gente sabe que as amanhecidas são... As filhotes da Lourdes, no, Lourdes né? da Lourdes, então o que, que leva a gente a acreditar que o que está naquele sarcófago de vidro é a, é a Lourdes, lembra que tem um sarcófago de vidro, Com as quatro estátuas segurando os, os itens, as armas das amanhecidas que a gente derrotou, então então, deve haver o quinto chefe, não é mesmo? E, a, e a, Lourdes fica, a Lourdes fica na árvore Vamos salvar e vamos lá encarar a menininha Para tal, a gente vai usar o dano em velocidade é bem pertinho Fica aqui na hora que a gente enfrentou os dois meninos. Essa amanhecida, apesar de a gente provavelmente vai morrer nela algumas vezes, é o que considera mais fácil. Tem a menininha, Primeira coisa é quebrar o vidro dela. Ela tem esse ataque, ela rodopia, cai. isso se confunde um pouco com um outro ataque. Eu nunca tentei defender isso. Não resolve. Essa ataque dela carregando. bem esse ataque dela é só desviar das estalactites tentar quebrar algumas para ter espaço para desviar desse ataque Sempre abrindo mais espaço Estamos indo bem? Relativamente ainda. Sempre tem que ficar atento com o grito dela Deu ruim? Ela joga essas estalactites, nunca é bom. De alguma forma deu tudo certo. ataque que é um pouco previsível dela suquinho beleza é não deixa você concluir o combo Ruim a gente podia ter. Vamos ver se a gente consegue, hein? Conseguimos impedi-la. Isso é a raridade. O ataque das três estalactites. Tá um pouquinho enjoado. Agora ela vai cair... de novo... de novo... Toma! Uh. Bem mais tranquilo que as outras, né? Bem mais fácil de defender... E os padrões dela não são impossíveis assim, olha o da flecha. Tem é coisa que eu não sei desviar. Da espada. Tem horas que eu acho bastante complicado se escapar daqueles. assim virando. E aí ó, como defendemos. Como derrotamos as quatro amanhecidas, conforme o homem do tropete avisou. A Laudis acordou. desacordou. Então.. A gente vai fazer mais um episódio dessa série, onde a gente vai enfrentar esta amanhecida final. Na verdade, é a Laudes, né? As amanhecidas são fruto da fé dela. Isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da nossa gameplay, de deixa o like. Se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos de metroidvania e recomendações. Um, deixa um comentário pra gente. A gente sempre lê e possivelmente responde. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.